Olá! Neste vídeo, demonstraremos como solicitar uma certidão de quadro técnico. Lembramos que este procedimento é permitido à empresa cujo registro esteja ativo e que deseja certificar todos os profissionais integrantes de seu quadro técnico. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar protocolo.